Mitaia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Epá, Pelo título Eu acho que já sabem o que se trata Nesse vídeo Estou um, muito feliz E eu tenho que estar lá Às 12 horas Para quem me conhece Pessoalmente, alguns amigos e alguns familiares sabem que eu já assinei um contrato de modelos lá em Barcelona quando eu estava lá a viver. Felizmente vou assinar com uma outra agência aqui em Lisboa. Estou muito entusiasmada, estou muito feliz e eu vou me preparar e vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Vou vos mostrar o que é que eu faço com o meu cabelo quando eu tenho que sair e fazer uma sessão. Hoje eu já tive a primeira entrevista e hoje eu vou tirar fotos e vão tirar as minhas medidas. Eu vou tentar ao máximo filmar tudo, tudo, tudo, e se eu não filmar, eu vou vos contar e eu estou muito feliz. Então a minha cara está assim, já lavei a cara, já pus as lentes do contato porque eu não consigo ver em condições. Eu vou usar protetor solar, vou passar protetor solar depois vou passar o meu primer depois vou fazer a minha cara. Eu não vou fazer algo muito pesado, é só para esforçar algumas coisinhas. Eu vou fazer um make-up com um ar muito natural. É isso que eu vou fazer. Eu já tenho a minha roupa preparada. Então já pus protetor solar, agora vou passar o primer e vou fazer meu make up off camera Não vou fazer aqui e volto já com a cara feita Ok, já fiz a cara, um, agora vou fazer o cabelo e vou aproveitar e tirar os meus fios Porque não acho que será necessário andar com fio Eu raramente tiro os meus fios Então essa é a minha cara, e you não know? sempre muito básico e agora eu vou fazer o meu cabelo, eu vou fazer um afro grande um, nesse momento são 10 h 24 se me dá tempo suficiente, o que normalmente faço eu tiro as tranças, penteio o cabelo, deixo na forma que eu quero, deixo ele sentar e depois passo o laca. Algo tipo laca, Assim o meu cabelo não vai encolher muito durante o dia e hoje que se o seu está do lado eu está um pouquinho umido lá fora, vou já. Então o meu afro já está, Opa, essa parte aqui cai um pouquinho mais, mas eu só pensei em cortar essa parte porque eu não gosto como ele fica assim tão longo. Parte de trás, lado Yeah! Vou deixar o cabelo ficar assim por um tempinho, depois vou passar laca um, e meu cabelo vai ficar assim, via inteiro Então esqueci o tripé, esqueci o tripé, mas vou tentar fazer tipo work, vou tentar fazer algo, agora vou mudar de roupa, vamos tirar algumas fotos, yeah. eu vou usar um body branco, mas calças esticada, parece já estou vestida, vou pôr os tanis agora. mais as mãos? Isso? Abra bem os dentes? Abra Estou muito feliz Meu outfit de saída. Agora eu volto para casa e vou fazer algumas coisinhas que preciso. Depois vou sentar para conversar com vocês. Bye! Ontem não consegui filmar e vou contar exatamente o que aconteceu. Eu esqueci uma tripé então não consegui filmar quando nós estávamos a, a tirar fotos lá fora. Eu tive três looks. Eu levei muita roupa, mas apenas colhemos três looks. Então, basicamente o que aconteceu? porque eu cheguei, eu assinei o um contrato de seis meses com eles. Temos algumas fotos... E espero vos mostrar, e se eu não mostrar aqui no YouTube, eu vou mostrar no Instagram, então sigam-me no Instagram, que lá vocês vão conseguir interagir melhor comigo. Vou deixar aqui meu Instagram para vocês seguirem. Espero poder vos mostrar como é a minha nova vida. Ok, nova vida não, mas esse novo lado da minha vida, porque é algo novo e muita gente não tem acesso a isso. Então, eu vou começar a mostrar o que eu posso vos mostrar e se não puder filmar ou fazer um vlog como eu fiz, eu vou fazer um storytime para vos mostrar e partilhar com vocês. Porque eu acho que é algo muito interessante. Então fiquem atentos para os novos vídeos, vou criar uma série aqui de Life as a Model with Taya. Yes, yes, yes, yes I know. Espero poder vos levar comigo nesse novo capítulo da minha vida. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye!